Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Capuchinhas! Neste vídeo, eu vou ensinar como fazer essa florzinha de crochê. Vamos aprender também como fazer as folhinhas. No próximo vídeo, nós vamos aprender a fazer um square, utilizando essas florzinhas, para fazer um barrado para um pano de copa. Para esse trabalho, eu utilizei o fio Cleia na cor salmão e a agulha 1.20, mas pode ser utilizada também a agulha 1.25, ou outro tamanho de agulha e outra espessura de fio, porque esse modelo de flor pode ser aplicado em tapetes, toalha diversos trabalhos. Vou fazer a laçada inicial. E depois, seis correntinhas. Fecho com ponto baixíssimo. Vou fazer três correntinhas. Nossa argolinha, nós vamos fazer mais 15 pontos altos, totalizando 16 pontos altos. Então, eu tenho dois, três, quatro, fazer dessa forma até o final da nossa carreira. Chegamos ao final da carreira, e vamos na terceira correntinha do nosso primeiro ponto alto. Introduz a agulha, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Faço três correntinhas... Primeiro ponto alto e no segundo ponto alto eu faço um ponto baixo, três correntinhas, pulo um ponto alto de base, no próximo, um ponto baixo, faço mais três correntinhas, pulo um ponto alto, no próximo. fazer dessa maneira até o final da nossa carreira, precisamos ficar com oito argolinhas. Vamos conferir. Uma, duas, três, quatro... na próxima argolinha vamos fazer sete pontos altos um dois Uma argolinha um ponto baixo e na próxima as sete pontos altos. Sete. Novamente faço um ponto baixo e vou fazer dessa forma até o final da nossa carreira. Cheguei ao final da carreira, vou na terceira correntinha e fecho com um ponto baixo. Agora, eu vou puxar um pouco a nossa laçada. Porque nós vamos introduzir a nossa agulha pelo avesso do nosso trabalho e puxar a nossa laçada para trás porque agora nós vamos trabalhar do lado do avesso do trabalho vou pegar o primeiro ponto baixo de base e fazer um ponto baixo, faço cinco correntinhas. Cinco vou no próximo ponto baixo e faço outro ponto baixo. quatro, cinco. E no próximo ponto baixo, faço outro ponto baixo. Vamos fazer dessa forma até o final da nossa carreira. Precisamos ficar com 8 argolinhas. Cheguei ao final da carreira, nós vamos fechar na primeira correntinha, bem no pezinho da nossa primeira argolinha, nós vamos fazer um ponto baixo. ficar dessa forma nosso trabalho como eu falei anteriormente temos que ter oito argolinhas vou fazer um ponto baixo na primeira argolinha E na segunda argolinha, nós vamos fazer nove pontos altos. Nove. Na próxima argolinha, vamos fazer novamente um ponto baixo. Vamos para a próxima argolinha e novamente fazemos nove pontos altos. Vamos fazer dessa forma até completar nossa carreira. Chegamos ao final da carreira e vamos fechar nosso trabalho com um ponto baixo. Novamente, eu vou puxar um pouco a laçada e introduzir a agulha pelo avesso do trabalho, e puxar a nossa laçada para trás. Vou no primeiro ponto baixo da base e faço outro ponto baixo. outro ponto baixo. Trabalhar dessa forma até completar nossa carreira, como nós fizemos na segunda carreira. Precisamos ficar com oito argolinhas novamente. Fiquei ao final da carreira e vou fechar o trabalho daquela mesma forma, na primeira correntinha da nossa primeira argolinha, bem no pezinho, com um ponto baixo. Eu faço um ponto baixo na primeira argolinha, vou para a próxima argolinha e vamos fazer 11 pontos altos. Três. Quatro. E na próxima, mais 11 pontos altos. Agora, é só repetição. Vamos trabalhar dessa forma até o final da carreira. Quando chegar ao final, vamos fechar o nosso trabalho com um ponto baixo. Novamente, da mesma forma, eu vou alongar um pouquinho a nossa laçada, introduzir a agulha no avesso do trabalho e puxar a laçada para trás. a base e fazemos outro ponto baixo. Agora, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro ponto baixo, fazemos outro ponto baixo. Vamos fazer dessa forma até o final da nossa carreira. Precisamos ficar novamente com oito argolinhas. Chegando no final da carreira, vamos fechar na primeira correntinha da nossa primeira argolinha com um ponto baixo Essa é a última carreira da nossa florzinha. Conferimos se temos oito argolinhas, cortamos o fio e arrematamos. E está pronta a nossa florzinha. Vai ficar dessa forma. Agora nós vamos fazer uma carreira que será nossas folhinhas com o fio cléia também e a agulha 1.20. Eu vou fazer a laçada inicial em qualquer uma das argolinhas. Uma, duas, três, que é o nosso primeiro ponto alto. Mais um ponto alto dentro da mesma argolinha. Eu vou tirar duas laçadas da agulha e vou ficar com duas. Vou fazer o terceiro ponto alto, vou tirar duas laçadas da agulha, vou ficar com três e vou passar todas de uma vez. Faço uma correntinha, ponto alto na mesma argolinha, tiro duas laçadas da agulha, fico com duas, faço o segundo ponto alto, tiro mais duas laçadas da agulha, vou ficar com três, e faço o terceiro ponto alto. Vou tirar mais duas laçadas da agulha, vou ficar com quatro, e agora, tiro todas de uma vez. Faço mais uma correntinha, e na mesma argolinha, eu faço mais um ponto alto, eu tiro duas laçadas da agulha, fico com duas, segundo ponto alto, tiro mais duas laçadas da agulha, Vou ficar com três, e o terceiro ponto alto, tiro duas laçadas da agulha, vou ficar com quatro, agora, tiro todas de uma vez. Essa é a nossa primeira folhinha. Cada folhinha é formada por três grupinhos de três pontos altos dentro da mesma argolinha já posso cortar esse fiozinho do início, que quando eu fui fazendo os pontos altos, eu já fui arrematando. Agora, vou fazer cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco. Na próxima argolinha, um ponto baixo. E na próxima argolinha, eu vou repetir os pontos altos. Primeiro ponto alto, eu tiro duas laçadas, fico com duas na agulha. Segundo ponto alto, eu tiro duas laçadas, vou ficar com três. E o terceiro ponto alto, eu tiro duas laçadas e vou ficar com quatro na agulha. eu passo todas de uma vez. E assim, nós vamos repetindo nosso trabalho até chegar ao final da carreira. Chegamos ao final da carreira. Vamos na terceira correntinha do nosso primeiro ponto alto e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Tá pronta a nossa carreira, agora é só cortar o fio e arrematar, e vai ficar dessa forma a nossa florzinha com as folhinhas. No próximo vídeo vamos aprender a fazer esse modelinho de square Aplicando essas florzinhas, para fazer um barrado para um pano de copa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Beijos e até mais!